Enquanto a situação da economia brasileira continua ruim, você sabe disso, é só olhar nos jornais. Muitas empresas já descobriram um fato alarmante: o número de devedores cresceu e cresceu muito exponencialmente. Poucas empresas estão conseguindo honrar os seus compromissos. Não é porque não querem, é porque não tem dinheiro. E também uma, vamos dizer uma quantidade assim expressiva de pessoas não está conseguindo fazer nenhum pagamento. Está afetando pessoa física e pessoa jurídica. Isso acaba com o fluxo de caixa de uma pequena empresa, de uma média empresa, de um profissional liberal. E pior ainda, impedem que elas mesmas honrem os compromissos assumidos. Ou seja, ela não paga porque ela não recebeu. A melhor maneira de receber é cobrar com inteligência, com firmeza mas sem agressividade, aí que está o segredo, você não pode perder o cliente. Para isso, é necessário ter pessoas qualificadas, sabe, uma pessoa dedicada para essa missão. Então, eu vou dar algumas dicas, você dá uma olhada nisso, se não for você a pessoa, mostre para quem de direito aí na sua empresa, quais são as posturas que devem ser usadas no processo de cobrança. Primeiro, sempre solicite o pagamento integral no primeiro contato. Ligou? Já peça o pagamento inteiro. É, inclua aí juros, multas, tudo aquilo que tem direito. A negociação vai ser daí para baixo. Geralmente a pessoa não quer pagar esse valor, então vai tentar diminuir o valor. Então você tem que pedir os juros inteiro, o valor inteiro, o compromisso inteiro. Começar alto para conseguir baixar e ainda assim ficar na margem. Agora, se o cliente não tem condições de pagar tudo de uma vez só, ofereça talvez para dividir em duas vezes, sendo que o primeiro pagamento, pedindo um pouquinho acima de 50%, talvez 60%, que já praticamente amortiza a dívida. Antes de falar com o cliente, estude cuidadosamente a ficha cadastral dele e dela. Há quanto tempo que está inadimplente, se é algo normal para essa pessoa não pagar, como é que foram os contatos anteriores, o que, que ficou registrado ali, etc. Puxa a ficha inteira antes de fazer uma ligação. Faça perguntas abertas e deixe o cliente falar. É, assim o cliente vai, quanto mais ele fala, mais fica fácil obter informações e ver se há alguma contradição naquelas desculpas que certamente o cliente vai apresentar para você. Ninguém vai dizer que não paga porque não quer, vai pagar porque está desempregado, porque tem alguém doente, coisa do gênero. Faça um acordo realista, que possa ser cumprido por ele. Não adianta coisas mirabolantes que ele não vai pagar. Ele promete, mas não paga. Então, não adianta ficar só com a promessa de pagamento. O que realmente conta é o dinheiro entrando nos cofres da sua empresa e o mais rapidamente possível. Quanto mais tempo demora, pior fica. Se for o caso, consiga uma garantia de pagamento, seja um novo contrato, até mesmo uma confissão de dívida. Isso aí renova a obrigação que ele tem com você. Coloque tudo o que foi combinado no e-mail e solicite uma resposta com a concordância dos termos que você colocou ali. É importante você ter essa documentação. Ligue um dia antes de cada data prevista para o pagamento. E mencione que você está contando com a entrada do dinheiro, que você tem compromissos. Seja firme e não aceite desculpas. Esse não é o momento de dar moleza. Se você não sentir firmeza, ligue logo cedo no dia seguinte, o dia do pagamento, e pergunte se ele já foi realizado. Para receber, é preciso haver firmeza, persistência e um bom conhecimento das técnicas de negociação. Está difícil vender e ainda mais complicado conseguir receber em dia, na data prevista. Faça aí uma conta. Quantos clientes lhe devem e estão atrasados? É muito dinheiro. Comece a pôr em prática um sistema de cobrança eficaz pelo telefone. E como num passe de mágica, o dinheiro vai aparecendo na sua conta bancária. Por isso, nós criamos um curso prático, um dia inteiro de telecobrança para quem não é especializado na área. Para quem é um profissional liberal, quem é uma pequena empresa, média empresa, coloca um colaborador ali só para cobrar, receber e não perder o cliente. Não dá hoje em dia para ficar com o seu fluxo de caixa apertado porque alguém não lhe pagou. Consulte www.workshop.com.br e conheça as duas novas versões. Nós temos um curso online e temos um curso presencial de 8 horas, tá bom? Não deixe o seu dinheiro na mão dos outros enquanto você passa sufoco. Grande abraço e bons negócios.